Tá de pé o desafio, rapaziada Se eu fechar a próxima partida Eu vou conseguir ganhar o novo Golem de Elixir E aí eu vou comemorar ali, ó Eu vou fazer sua doideira Mas tem que ganhar agora, rapaziada Bora lá então E galera, pra quem você que não sabe ainda Eu tô ao vivo no Facebook nesse momento, hein Live todos os dias, o link tá na descrição E bora lá, vamos fazer essa zoeira, mano Eu quero só ver se vai dar bom Pra ganhar o Golem de Elixir Bora lá então, tá valendo Uh Golem de Elixir ou Golem, olha Triste, viu Triste a situação, queria os dois Eu queria estar com os dois Mas acho que dessa vez eu vou trair o meu sentimento Vamos com o Golem de Elixir Porque acho que vai dar bom Vamos ver o que vai dar, hein Quero só ver isso aqui, hein Deixa eu ver uma coisa Vamos de... Ó, oh, eu peguei três cartas que dão um apoio muito bom por trás do goleiro. de vamos ver se isso aí vai funcionar, hein Hum, ele me deu veneno ainda também, muito bom Vamos ver, vamos ver Vamos lá, botar ali, ó Beleza Vamos ver se ele vai conseguir defender Zapizão, bateu uma, bateu uma, bateu uma Bateu uma, beleza Bora lá, vamos defender, agora vamos defender, hein Ai, vem pra cá, bruxa, vem pra cá, bruxa com bruxa Era pra bruxa ir pra lá, né? Mas tá bom, fazer o que, né? Bruxa não, a princesa que, que bruxa, mano, tô ficando louco Tô louco Boa, batemos ali com os dois Beleza Vou botar aqui na frente, ó E agora a gente tenta partir um contra-ataque, né? Ele levou, mas Eu acho que a gente ainda tem muito a conseguir ali Olha, olha, olha isso Olha isso, pode dar muito bom, hein Isso pode dar muito bom, hein Olha Olha isso, pode dar muito bom, eu falei hein? Meu Deus, se eu virar essa partida Mano do céu Levamos essa primeira Levamos a primeira já hein? Já levamos a primeira, vamos ver Meu Deus do céu, hein Uh, meu Deus, vamos ver, vamos ver Boa, bateu. Vamos ver o meu que ele vai ter que usar. Ele vai ter que usar alguma coisa. Ele vai tomar muito dano. Nossa! Que isso? Meu Deus do céu. O dano que a gente deu nele, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o meu que ele vai fazer agora. Eu quero só ver o que ele vai trazer pra gente, hein. O que ele vai trazer, hein. Vamos botar aqui nosso amigo ali. Beleza. Beleza. Vai né, botar lá veneno em cima de tudo ali, veneno em cima de tudo ali. Vamos botar aqui, ó. Olha, ele foi ligeiro, mas tá tomando dano lá, hein? Tá tomando dano lá, mano. Tá tomando dano lá. É isso que importa, é isso que importa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, bateu, bateu, nossa! Meu Deus! Bora, bora, bora, bora, bora! O executor tá ali rolando já, já rolando o executor ali de leve. Vamos botar a tropa aqui também. Botar golem de gelo também lá, meu amigo. Eu quero ver o bicho pegando, meu amigo. Bora, bora, bora. Bora três coroas nele. Bora três coroas nele. Será que dá? Será que dá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê meu veneno? Cadê meu veneno? Cadê meu veneno? Vamos veneno, vamos veneno, vamos veneno. Vamos veneno, vamos veneno. Vamos veneno. Vamos que eu confio em você. Vamos que eu confio em você, meu amigo. Bora, bora, bora, bora. Bate, bate, bate, bate. Levamos, levamos. Uh! levamos Meu Deus do céu! Olha o chão! Oh! Oh! Oh! Uh, que beleza, mano! Que Ai, meu Deus do céu! Uh! levamos levamos levamo! Meu Deus do céu, levamos Levamo! Caraca, mano! Meu Deus do céu! Três coroa de virada. Meu Deus do céu, mano. Que beleza. Ai, ai, ai, ai, ai. Que doideira, que doideira. Mas deu bom. Deu bom. Deu bom. Vamos resgatar a... Olha os caras. Dança, dança. Uh, vamos resgatar agora então a nova carta. O golem de elixir, agora, mano. Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, então, golem de elixir desbloqueado, mano. Nova carta, conseguimos, hein? Ufa! Conseguimos, meu Deus Alô, editor, cuidado aí com suas imagens aí <risos> Meu Deus do céu Rebola vai editar o vídeo? Vai me zoar, certeza Certeza, é óbvio Ou não? Certamente que sim E aí, editor, qual é a sua? Bom, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou O Ranieri mandou parabéns Gabriel Felipe mandou o rei dos PT's aí Valeu, tamo junto Conseguimos desbloquear a nova carta, tá aqui, ó Tá aqui, ó, a nova carta tá aqui, ó Você é louco, vamos dar aquela melhorada nela Melhorar ela aqui, ó Que beleza, vamos botar mais um nível aqui Tranquilão Nível 5, nível 6 agora Uh! Nível 6 ali no gole de Elixir, mano Meu amigo, que doideira Dá pra fazer umas zoeiras muito legais aí com essa carta Eu Quero só ver qual vai ser a ideia Agora, a gente vai subir ainda Continuar jogando Tentar pegar aqui o emote do gole de Elixir Eu quero pegar esse emote do gole de E se você quer saber se deu certo aí Logo mais eu posto mais um vídeo Pra gente ver isso daí, hein Fica ligado nos vídeos aí que vai ser muito engraçado Bom, é o seguinte, rapaziada Vamos que vamos continuar aqui Vamos jogar mais uma e vamos ver o que vai dar, mano Bora, partiu? Vamos lá, então balum Balum, Golem de Elixir Hum, vamos ver, Goblinzinho Com Dardo E vamos ver o que vai dar bom aqui Vamos ver o que vai dar bom aqui, mano Meu Deus do céu, vamos lá Partiu, partiu. Uh! Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. -o. Vamos lá. Golem de lixir mano. sar deu bom, mano. Falei que você quer dar bom, mano. Viva o Leixo e pa... Ih, mano. É zoeira. É zo... <risos> Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Golem. Golem ali. Leve. Leve. ver o que vai acontecer ó oh, relâmpago nossa meu amigo que isso que isso que é isso olha o dano que a gente conseguiu infligir nessa poedeira que a gente fez hein? bora ver o que a gente vai conseguir fazer ali ó vamos lá vamos lá vamos lá boa boa muito bom muito bom Deu bom, hein? Deu bom É isso Primeiro pombão primeiro já foi Bora lá O buga ali já bateu um pouco Boa, boa, boa, boa, boa Vai levar aquela carta ali Vai levar aquela carta naquela torre ali, né? Você é louco, moleque Boa Electrons Boa Uhul -huh. tamo, tamo bem, tão bem na fita, hein Tamo bem na fita, hein Vamos lá Nossa, eu percebi que ele não ia puxar. Já fiquei doido. Ai, puxa, puxa! Filha da mãe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos fazer força lá, vamos forçar lá, vamos forçar lá. Quero só ver, vamos forçar lá, vamos forçar lá. Meu amigo. Quero só ver, quero só ver. Bora, bora, bora, bora, bora, bora! Bora! Bora! Força, força, força! Leva ali, meu amigo! Leva ali, meu amigo! Você é louco, moleque! Você é louco, moleque. Vamos levar outra. Três coroas de novo, não. Três coroa de novo, não. Três curou Você é louco. Meu Deus. Ó. Oh. E é isso. Vamos subir aí até pegar o novo emote.